Procuradores do trabalho que precisam atuar em processos em cidades que não possuem unidades do Ministério Público do Trabalho contam desde maio deste ano com o sistema de videoconferência da Justiça do Trabalho Mato Grossense. A ferramenta foi implantada pelo TRT em 2014, com vista ao aperfeiçoamento da gestão interna, viabilizando reuniões, cursos e outros eventos à distância. Além disso, visou possibilitar que advogados do interior do estado pudessem fazer a sustentação oral em processos no tribunal sem precisar se deslocar até Cuiabá. O gerente de um bar que funcionava como casa de prostituição não teve o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O motivo foram as atividades ilícitas desenvolvidas no estabelecimento. Além da venda de comidas e bebidas, o local também funcionava como ponto de prostituição na cidade. No depoimento do gerente ao juiz da vara do trabalho de Sinop, Marcos Cassimiro Filho, ficou evidente que ele conhecia exatamente como funcionava aquele empreendimento. Ele admitiu o pagamento de uma taxa de saída dos clientes e o funcionamento de shows de striptease. O magistrado explica que as atividades que estimulam a prostituição são enquadradas como trabalho ilícito, o que retira qualquer proteção jurídica aos direitos trabalhistas e previdenciários. Assim, o pedido do gerente acabou julgado improcedente.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 magistrados e servidores estarão atuando exclusivamente nesse sentido, inclusive com audiências com maior tempo para a tentativa de resolução amigável.